Ele deveria ter pensado melhor. Se você vai roubar, é melhor ter certeza que vai dar certo, certo? Eu teria feito isso. Estão todos mortos! Como é que é? Estão todos mortos! Por que você está tagarelando? Respire. Quem morreu? Toda a equipe. Os 76 vigias. Algum intruso os matou. 76. Matou todos eles. Oh, merda. Você falou com o chefe? Tá. Ele quer que todos fiquem onde estão. Cuidem do portão. Certo. Você ouviu. Vasculhe a área. Não deixe ninguém passar. Rapaziada, vamos, vamos bicar já esses locos. nós tem altos caras aqui. aqui. Aqui é o comitê dos manolos aí, hein. Ó, vamos... Será que tem como pegar esse locos aqui já? Ó, vamos ficar esperto aí. 77, tio, ó. Dormiu. Botou pra dormir. Rapaziada, peraí. Como que tá cheio? O jogo tá cheio já, só cabe oito tiros. Tranquilão. Pode ó, tem três na, na mira aqui. Três lock hein? Beleza. Ó, ó, tem. Acho que aqui tá de boa, hein, vamos ver. Vap pra dentro. Ô, louco jogo. Nossa, esse foi de presente. Tranquilo, Deitamos o Loki. Be beleza, me parece mais tranquilo aqui Ó Altas peças importantes Já direto ao assunto <risos> A ele tá de prontidão lá Com certeza Barronar um Street Fighter aqui, hein Rapaziada Vamos dar essa visão Spider aqui Só pra gente estar tá ligado No local, hein Ó tem um cara lá em cima. Tem mais altos do outro lado. E aí, João, o que, que nós né, faz? Não tô lembrado, não. Será que eles são. Ô, oh, meu Deus, ele vai ver. Beleza, vamos, vamos tacar a garrafa aqui. O Caverna não é muito bom com essas garrafas. Foi isso? Beleza, se foi só um. Ô, é, oh, meu Deus, quando é dois aí, aí já azul. A garrafa mais estraga do que ajuda. Ó, oh, ele tá lá. A gente tem que pegar esse lock aí, é crucial Enforcamento de... Ó, oh, peraí, mas tem um lock lá em cima, hein, jogo Rapaziada, não dá, não dá Ó, oh, o outro lá vê Rapaziada, o cabineiro vai se ferrar? Vamos ver qual é que é Vai se ferrar, tio oh, Pera aí, jogo Vaza! Rapaziada! Ah, não! o oh, louco, tio! Eita, rapa pra atrás do carro! Isso! Ô oh, jogo, pera aí, calma aí! Rapaziada, tem tirador de elite e tudo mais os caras, hein? Pera aí. Ó, ó. Oh. É oh, oh. Tem o um lockzinho aqui. Ai, caiu o capacete, hein, jogo. Vamos ficar esperto e outra nem em cima. ô, L, pica ele, L. Ó. Oh. Cuidado, tio, cuidado. Rapaziada. Ô oh, L, é bom você picar os caras também, viu? Que é só capacete Vamos dar um, um, um peru de natal dele pra ele ficar espertinho Ó Rapaziada, atirador de Elilson aqui Peraí, tá vindo mais, tá vindo mais Tranquilão Mas Tem tanto lock aqui que o Cabrinha já perdeu a conta Ué, ele picuda. desses lock aí Ó, Pegou o jogo, você viu? Saiu faísca ali Pera aí, tem, tem lock em toda a parte Vamos bicar isso aqui primeiro <risos> Pegou até fogo aqui Pera acabou já a munição? Ei jogo Nossa, contra-ataque Nossa, que amiga, tio <risos> Estou calmo Beleza, tem outro lock aqui, hein? ó ó. E aí, tio Rapaz, os cara é rápido cara. Ó, A ele a tá bicudando os caras Calma, calma Ué, ele bicou desses lock aí Fica espertinho, oh, jogo. Vou matar logo esses caras, hein? Ô, oh, louco! Vaza! Vaza! Eu tô bem! Eu tô... Ah, enrola o bracinho. Enrola. Calma, tô enrolando o jogo. Pelo amor de Deus, hein? Escopretão, escopretão agora. Agora a gente troca ideia. Ô, oh, louco, tio. Quantos caras tem aqui? Ô, jogo, calma aí, hein? Ah, pera aí, tio. Você tá vivo. Ah, não curti, hein? Parte altamente vorista Sua brioco. Ah! Tô calmo, jogo. Não curto. Não curto essas partes. Pelo amor de Deus, hein? Ah! Tá vendo? Já matamos 380 mil caras. Será que tem mais ainda? Vamos dar essa visão Spider que O caberninho já tá suando altamente o brioco. Ah! Fazer fazer medkit kit aqui, ô oh, meu Deus. ainda bem que a gente guardou isso aqui. Ó, oh, já cai lá pro Medan, já tá de volta a ação. Ação e diversão. A gente é um de, de escopeta, hein? O cara não confia sem a escopeta. Ô oh, louco, rapaziada, tá? <risos> um a tirou Tex aqui, peraí Pera aí, eu... Nossa senhora, agacha aí, agacha na moral. Rapaziada, é esse fight agora, ó. Ah, Nossa senhora, arrancou tipo... <risos> a dentadura! Já <risos> arrancou a dentadura do Loki? Rapaziada, vamos dar a volta aqui na humilde. Tá, pode descer. <risos> Rapaziada, pegamos tudo. Aí ele curtiu, não quer nem descer mais, ó. Rapaziada, aí ele curtiu. o Que tal algo mais... do seu tamanho? Ai sim, Elise. ó a carinha dela. É só para emergência, hein? Tá bem. Rapaziada, vamos ligar que a L tem um agora brinquedinho... Agora ela tá travada, você sabe destravar? Sei. Bom, você tem que respeitá-la, isso não é... Joel, vou tomar cuidado. Ok. Rapaziada, vamos ficar esperto que agora a Ellie tem um brinquedão novo. O que que acontece? Rapaziada, é tudo nosso. Vamos dar uma localizada e vasculhada profissionalizada no local... Lanterninha sempre ligada Ali pro meio Rapaziada, a gente matou mais ou menos uns 15 lock, hein Foi muito Street Fighter comeu solto Acho que foi o maior Street Fighter do jogo até agora, hein Estou começando a desconfiar Beleza, perto das arvretas aqui Rapaziada, ó, o zelador já veio limpar os caras, hein Ó, porcos foram removidos do local Vamos com a esperta, hein quem assistiu o Resident Evil, Evil 2 aí? Tá ligado do papel do zelador. Tô falando do Resident Evil 2 do classicão, do raiz. Tranquilo. Pra quem não viu a série, bica ali no, no canal que vai ter a série lá também. <risos> Tranquilão? Rapaziada, tá rolando um pejozinho aqui, o cara altamente bateu no muro. Ó. Fazer, O caverneiro vai dar um VAP de coleta aqui, só pra VAPizar. VAP! Não, não, não, não. Be Beleza, antes da VAP, vamos, os caverneiros querem ver a, a cafeteria aqui? Vamos dar uma, uma olhada junto aqui, ó. Já cata farinha, bota no bolso. Os caras eram padeiro, tipo, fazer pão. Tranquilo. Cai pra dentro derrapando. Ó, água benta. Vai tudo. V vamos coletar junto os itens aqui? Beleza, tá rolando a garra, Filson. É aqui com certeza é o caminho que teremos que prosseguir. Mas beleza. A cafeteria a gente já deu uma olhada Tem a parte 2 da cafeteria Beleza aqui, não sei se eu já passei Acho que o cabine já passou aqui, hein Pelo amor de Deus, o cabine tá rodando aqui Vamos fazer um bastãozinho vento, tio ó, ó. Bastosoura Bastosoura com a tesoura Beleza, tá rolando mais um aqui Caso a gente precisa Tem como fazer mais Ó armarinho. ó, armarinho, pelo amor de Deus, hein, vamos abrir esse armários, mano, Joe. Beleza, ó, marcas de sangue, sintomas de estar magrelo na cadeira Rapaziada, o cara que se pagar de, de Batman aqui, ficar de ponta cabeça, não, não deu muito certo Cartinha, pelo menos sou é cartinha, o cara é simpático Bilhete dos vagalumes não precisamos dos vagalumes, claro, eles podem ter começado a luta, mas fomos nós que fizemos todo o trabalho. É o nosso sangue nas ruas, não concordo que eles querendo levar a luta para outras cidades... Pera aí, não concordo que eles querendo, não, não concordo que eles estão querendo levar a luta para outras cidades. Eles precisam conquistar sua independência por si mesmo e definitivamente não aceitarei ordens de um líder vagalume do outro lado do país. Antes que a luta termine, sugiro que nós livremos deles... Essa é a nossa cidade, nosso povo. Não vejo porque não podemos comandar a nós mesmos. Rapaziada, rola uma rebelião aqui. Menstruaram no local e arrastaram. Não curti essa sala. Vamos sair fora que o ainda não curtiu. Não curti. Peraí, peraí, jogo. L3? O L, calma L. Rapaziada, é, você viu, né? Você, você fica procurando item, a L fica com dor de cabeça. Não é muito simpática ela nesses momentos. Com certeza é por aí, Eli. Com certeza é por aqui dentro. Ó, ó. Beleza, já tá rolando umas feirinhas? Se marcar, tem até o vendedor do Resident Evil 4 aqui, hein? Vamos ficar esperto. Beleza, deve ser por aqui. Ó, o cara já fez a, a feirinha dele céu fora, hein? Pra quem assistiu o Resident Evil 4 a série. Se não assistiu, clica bentamente na descrição do vídeo que tem ali Resident Evil 4. Hein? Vamos ficar esperto. Ó. 25 peças de armas. Beleza. Rapaziada. Que simplesmente fizemos a limpa. Beleza. Vamos continuar. Tá rolando até um churrasquinho bento aqui. Será que tem como dar uma bicada nessa baby chicken aqui? Olha aí, tá fresquinho. Pai, os caras os cara fizeram até lagartixa, tio. Bom, vamos ficar ligados, hein. No apocalipse, tio, ó. Você vê lagartixa passando na parede? É frango pra nós. Beleza. Ali. Tô fazendo ah. Ah. Ah. Ah. Rapaz, esse negócio fica ah, apertando o botão A tá presa ah, Espera mano. Tô fazendo Pronto Ainda ah. é, bem que ela é esperta, hein Só agachar Boa ideia Beleza Ó, oh, peça de arma Mais 10 para o bolso Tranquilo, no smoking on loading docks or in trucks. Tá falando que não dá é pra, pra fumar nas partes aqui que os caras fazem os carregamentos e também não fumar nos caminhões. Penso, o, o local que é altamente restrito, hein, ó. E se você me colocar lá em cima? Como é? Oh, peraí, Eli, eu tô lendo as paradinhas aqui. Tem como? Vai lá e vê! Como que coloca ela lá em cima? Oh, Eli, vai lá pra cima. Ah. Como que coloca ela aqui? Oh, mano Joe, acho que a gente vai ter que pegar essa paradinha de volta, hein? Beleza. Primeiro, primeiro Me a ajuda a abrir que... isso. Olha ah, só BL, tem moral? Olha, o, o Mano Joe não não é muito prático na hora de virar esses carrinhos dentro, hein? Ó. Oh. Beleza. Tem que ser aqui. Aí sobe. <risos> deu, deu, deu certo. Só não sei se ele vai conseguir. Mesinha, mesinha. Altamente curto. Antes de mexer na, na mesinha. Proteína do amor. Vamos ver quantas proteínas a gente tem. A gente gastou alta, só tem 15 agora. Tá tranquilo. Ó, ó. Vamos cair pra magnetas aqui então. Acho que não tem mais item aqui não. Ó, ele. Calma, ele. Calma. Vamos resolver isso. Beleza. Os coldres já estão tá coldrados. Temos 71. Rapaziada, é, é nível 4 para cima agora, hein? Alcance do Arc Flash. Vamos brincar esse Arc Flash aqui. Velocidade do saque. Tranquilão. A arminha, capacidade no pentimento bento. Vamos fazer ela caber bastante tiros agora, hein? Beleza. Isso vai servir. Melhoramos alguma coisa. Flipa. Oh, merda, se oh. abaixa, se abaixa. Oh! Eu jogo! Ai! Dia seis, não é? Forgados hein? Vamos ter que continuar esses locais. Eu não sei, é só a ah, nossa. Vamos para a ponte, Tudo bem. beleza. Bom direto para essa ponte e ver, eu ver o que, que acontece. Beleza, estamos ainda no local fechado. Investigações ainda prosseguirão. Rapaziada, zero tiro de escopeta é um, um sinal tão mal quanto o sinal de, de ter apanhado bastante, aí. <risos> oh, meu Deus do céu. Bem, pelo menos a gente tem medkit. Vamos em busca da munição de escopreta, hein. Sem escopeta, o caverninha não tem poderes. Pelo menos eles mataram esse casal. Merda. É. Eles estão saindo da cidade. Rapaziada, é. eles estão vindo, hein. Estão vindo com força. Espero que haja um exército nesse caminhão. Como é que eles acabaram com todo o. lá? Vamos procurar mais. Pera aí, o Loki tá aqui. Eles tão vindo junto. Ô jogo, será que eles vão descer aqui? <risos> Aê! Ah, <aí>. oh, <risos> ah, ele tava de boa ali, riu? hein? <risos> ele chegou voando nos caras, tio! Beleza, essa arma aqui está quebrando, Vamos trocá-la. E vamos aproveitar que a gente tem faquinha benta de sobra? Oh, não dá pra fazer não o jogo, falta fita Rapaziada, pega de volta então, pega o bastãozinho de volta Tem moral aí, ô mano, Gil. Beleza, com os locks já eliminados Vamos só ter certeza que o local está limpo Tranquilão Tijolinho no chão Computador velho na mesa Ó oh. Os instaladores passaram por aqui, fizeram todas as suas planilhas do Excel. Vamos ficar esperto. Será que tem como pular aqui? Vamos simplesmente fiscalizar o local primeiro, hein, jogo? Beleza! Acho que era isso mesmo. É isso mesmo. Uma simples olhada aqui rapidão. Era isso mesmo. Beleza, vamos, vamos derrapar pra essa área aqui. Aqui atrás, certeza vai rolar um, umas paradinhas bentas, hein? Vai dar um jogo, tá bem escondido aqui. Ó, ó, debaixo do caminhão. Não. Tem não, hein, jogo? <risos> Seria secretão esse, hein? Vamos ficar esperto, que pode ser que role umas paradinhas dessas. Rapaziada, tá rolando. A publicidade do filme é quem lembra. Ó. de polícia totalmente explodido. Beleza, parece que o local está limpo. Peraí, peraí, é, mu é muito grande essa área aqui, Jogo. Essa área aqui tá simplesmente... Oh, um ó. Eles não viram nada. Oh. É, eles estão passando por essa área agora. Tá... A gente tem que aparecer em algum lugar. Esse será o nosso dia de sorte. Beleza. Rapaziada, será que tem como desarmar essas paradinhas aqui? Acho que não é igual o mano Sebastião não, hein? Júlio, será que eu... Tem um cara no segundo andar, bem ali. Será que eu atiro nele, Ele Acho que vai ter que atirar no Loki, hein? É, tô vendo ele. Quieto. Oh, Ô, louco o jogo. Não pegou não? Não. Ô, oh, louco o jogo, e aí? Ele manoflava O cara manoflava, jogo Vamos com calma, hein, cadê esse local? Eita! Ô, oh, louco! Olha aqui, tipo, o Loki tá aqui vai, Você cai, ó oh. Ô oh, louco, dois Muitos tiros esse cara aguenta Peraí, com calma, vai com calma Vai com calma, Eric Vamos ver quem bate primeiro Beleza, rapaziada. Tá, tá indo, tá indo Agacha Sentido o Spider. Tranquilão. Vamos carregar as metas aqui. que o Loki tá lá em cima, hein? Ó, botou a franja ali. Vou por aqui. Ó, ó, ó. Vai franjar, vai, vai meter a franja ali. fazer ela. Cadê esse Loki, tio? Rápido! Vamos explodir essa parada aqui. Beleza. Aí o Loki vai pra um lado a gente pica ele pelo outro. Ó. Deixa um aqui, ó. Tem que ficar esperto tem mais lá em cima, jogo. Calma ele, calma. Cadê esses Loki? V vamos com calma, que tem altos locks aqui. Altos! Tem altos, altos! Olha, onde é que esses locks. Ó, oh, aqui, tio. Vamos sniper a eles. Ó, oh, vai botar a franja ali. Ó. Oh. Olha, pegou, hein? Tranquilão. Sai daí, eles. Sai daí. Rapaziada, vamos monoflovar esses lock também. Esse cara tá tirando a favela, hein. Esse lock tá ali, ó. Ó, ó. Monoflova eles, vamos ver se pega. Rapaziada, tá altamente sinistrão. Vamos subir lá e arrebentar esses locks. Vamos subir lá que é melhor, tio. A gente bica os caras por trás. Eita, jogo! <risos> Nossa, é ele! Você é louco, hein? Quebrei o bastão na cara desse lado pra largar essa é trouxa. Rapaziada, foi catar o cara por trás, o cara que me pegou por trás, hein? É a verdade. Vamos ficar esperto. Tá rolando esse tipo de sentimento aqui. Rapaziada, vamos noflavar os locks? Ó. Oh. Rapaziada, <risos> falta força, hein? Falta força. Olha, essa latinha benta aqui... Olha, tá dando gelo na espingarda, mas da onde? Ô, louco, jogo. Você é louco? O cara tava aqui de boa, ó. Tranquilão. Rapaz, o cabineiro quer gastar umas bombas aqui, os monoflavos. Algumas coisas. Ó. Monofla... Vamos monoflovar os dois juntos. No meio dos dois, ó. Não pegou, agacha. <risos> Vamos picar o outro agora. Sobramos, um nós bica. Ó, bem a franja dele, ó. ó. Peraí, jogo. E aí? Coloca em jogo. Ah, na franja, o cara não morreu? Rapaziada, <risos> calma, ele. Ah, ah. Suatório, sua tá brutal nesse game, tio. Vamos com calma. Bom, vamos descer lá simplesmente. Tenho certeza que conterá altos itens. O Cabernet gastou altas balas. Vamos lá um Street Fighter aqui, hein? Contato virtual brutal para com os locks. Aí tem mais? O jogo. Ó, tem, tem mais lock pra lá, hein. Rapaziada, o que acontece? O Caverninha marcou. Vap lá pra cima.